No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre quais são as tarifas que o banco está cobrando, quais são todas as tarifas que os bancos cobram, vamos dizer assim, para fazer um financiamento imobiliário. Para quem não me conhece, eu sou Márcio Guimarães, eu sou corretor de imóveis especialista em ajudar as pessoas justamente a comprar o imóvel a financiar o imóvel será aprovada no financiamento porque claro antes de de você comprar de você ser aprovado existe tudo existe uma uma, uma sequência de informações aqui para você chegar lá que é você ter um bom score que você precisa ter um relacionamento com o banco qual banco você abrir como procurar os melhores bancos o que você fazer para escolher tudo isso gente tudo isso eu tenho um monte de conteúdo aqui no canal e eu tenho certeza que se você olhar aí nos vídeos que eu tenho postado semanalmente você vai encontrar alguma coisa que sirva para você e vai te ajudar na escolha do teu imóvel gente claro que antes de começar esse vídeo aqui entrar sobre esse assunto eu tenho que agradecer eu sou grato demais a todos vocês porque antes de começar esse vídeo aqui eu tava com 4.999 inscritos no canal então com certeza gravando aqui você pode estar tá se inscrevendo no canal sendo aí o número 5.000 número 5.000 inscritos para mim é um número bem alto pelo como eu comecei esse canal não achei que fosse chegar tanto e foi tomando uma proporção então meu muito, meu muito obrigado tenho certeza que nós vamos chegar aí a 10 mil inscritos então se você está assistindo esse canal agora este vídeo muito obrigado por você se inscrever aqui no canal e se você não é inscrito corre lá participa aqui dessa dessa corrida aos 10 mil inscritos clica aqui embaixo em se inscrever e claro que se você gostar do vídeo daí o seu like para que a gente possa ser indicado os vídeos possam ser indicado para o youtube crescer e ajudar muitas outras pessoas então vamos lá para o conteúdo do vídeo de hoje gente vamos lá então falar sobre quais são as tarifas bancárias utilizadas aí no crédito imobiliário eu preciso que você não se atente aos valores né e sim às tarifas e como elas são cobradas é isso que eu vou deixar aqui bem claro no vídeo porque o vídeo não fique muito longo tá bom porque eu vou deixar na descrição aqui uma tipo uma planilha, um link para você baixar esta planilha, se eu não conseguir colocar aqui na descrição, para que você possa ter ideia aí do, do, dos valores. Mas quais são as tarifas bancárias e o processo como ela funciona? Primeiro, quando você assina o um contrato lá na, na, na construtora, paga lá o ato, tudo certinho, você já está dando sequência à compra do imóvel, é por isso que em alguns vídeos eu falo para que você não desista nesse momento porque um processo já está dando continuidade isso pode atrapalhar você na procura e na compra de um novo imóvel tá bom porque o processo foi aberto então qual é a primeira tarifa que você paga existe aí uma tarifa de administrativa tarifa administrativa não perdão minto é uma tarifa de abertura de crédito que era muito utilizada e que os bancos cobravam aí os bancos que cobram em torno de um por cento do valor a financiado mas ela está em desuso o que eu procurei aqui sobre Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Esses cinco bancos eu não achei as tarifas. Liguei e perguntei, eles não cobram, não estão cobrando das pessoas que estão comprando imóvel. As tarifas que eles estão cobrando, todos os bancos cobram. Primeiro, é uma tá, tá embutido aí na avaliação do imóvel. Eles dizem que não que é a tarifa de abertura de cadastro, né? A, a tarifa de, de, de, de cadastral lá, quando você entra, pesquisa do nome, que eles fazem para saber se está tudo ok, eles dizem que não cobram, mas está dentro do, do da tarifa de avaliação do imóvel, tá? É a primeira tarifa que você vai pagar. Como é que você paga ela? Geralmente ela é paga antes de sair o teu crédito no banco, tá ok? Então, muitos bancos como a Caixa, vou deixar aqui embaixo na descrição como é que todos eles estão cobrando. A Caixa, por exemplo, ela cobra antes mesmo de você de ter aprovação do crédito para fazer a avaliação do engenheiro ela já cobra um valor de 750 reais mas aí existe imóveis pelo fgts que é um valor imóveis pelo sfh que não utiliza o fgts é um outro valor é um valor um pouco maior mas todos cobram a tarifa de avaliação do imóvel e junto dessa tarifa de avaliação do imóvel existe uma que, que ela serve para quê deixa, deixa eu te explicar ela, ela é uma tarifa que serve para o engenheiro ir verificar que o imóvel que você está comprando, se o valor que ele está sendo comercializado, que você está comprando, está sendo vendido, é justamente o valor exato e de mercado, tá bom? Ele não pode ser nem menor e nem ser maior, tá bom? É apenas para isso a avaliação é preciso ter essa tarifa de avaliação e junto dessa tarifa de avaliação existe a tarifa, anota aí a segunda tarifa que é a tarifa de é, tarifa jurídica. Eles chamam que eles vão verificar toda a questão de documentos tanto do vendedor, tanto do comprador e tanto do imóvel que está sendo comprado. Então isso serve para imóvel usado, imóvel novo e também para para terrenos, tá bom? Lotes, terreno, essas coisas. Então essas duas tarifas aí é 3 né vamos dizer assim que a tarifa de avaliação do imóvel aí a tarifa de, de, de jurídica que vai verificar a documentação e essa tarifa de, de de pesquisa cadastral vamos dizer assim vamos dizer que ela não tem mas tem é cobrado em torno de começa em torno de, de 1.500 até 3.500, 3.600 reais de banco para banco. Então vou deixar, repito aqui embaixo para vocês os valores de cada banco: Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e a, e a e o Itaú também, tá? Bom, fora esta tarifa que são pagas de uma paulada só à vista, existe uma outra tarifa e que muitas pessoas, elas dessa tarifa acabam não colocando no papel que é do IOF, né, que é o imposto sobre operações financeiras, tá? Ela ela ela gira em torno de 0,38% do valor financiado, tá? Mais uma taxa, uma taxa, né, que muitos muitos aí me corrigiram, é que carioca acaba falando taxa, mas é mais uma taxa de diária, que então é 0,38 do IOF mais uma taxa diária aí é, que é cobrado que vai chegar por 0,0 alguma coisa vamos arredondar aí para né para você ter uma ideia coloca nos piores no pior cenário para que você possa ter uma, uma ideia esses valores são precisos preciso pagar praticamente quando você assina um contrato de financiamento tá então você precisa ter isso quando você vai comprar imóvel por isso quando você negocia vamos supor, você tem lá Poxa, tem 30 mil para dar de entrada no imóvel de 150 mil, porque é 20% do valor do, do imóvel. Gente, você vai precisar ter então uns 40 mil, não 30 né? Ou então você não, se você só tem 30, se você vai comprar um imóvel de 150, tenta buscar um imóvel de 140. Ou um imóvel um pouco menor, de 120, 130. Se você parar para analisar, 130 mil vão ser 26 mil reais que vocês precisam dar de entrada se você tiver um fgts precisa ter um dinheirinho aí então você teria apenas aí se fosse 26 mil quatro mil reais se você tivesse 30 mil para você trabalhar com essa questão de avaliação tarifa tal e já fica um pouco apertado porque você vai precisar ter mudança não é né mexer alguma coisa no imóvel colocar piso e daí você vai ficar apertado então é, eu aconselho em alguns vídeos que eu falo sobre alguma programação, sobre é, você se planejar para comprar um imóvel. Se você não assistiu os meus vídeos, clica aqui embaixo é, para você assistir os vídeos. Sempre se inscreve no canal para que você possa receber sempre vídeos novos quando eu postar informações de vídeos novos. E vou deixar um link aqui embaixo para que você possa falar diretamente comigo se você precisar de alguma ajuda, né? É, para que eu possa te ajudar na compra do imóvel e o que eu falo sobre essa programação é justamente isso é você escolher o imóvel que realmente você consiga pagar e não escolher o imóvel pelo que realmente ele é e às vezes ele não cabe dentro do nosso do nosso coração ele, do nosso bolso ele cabe no nosso coração né? é aquilo que a gente precisa cabe perfeitamente mas às vezes não cabe no nosso bolso então eu ajudo as pessoas a justamente se planejar então compra um imóvel de 120 mil onde você vai precisar dar 120 mil você vai ter 24 mil reais de entrada e se você tem 30 mil você já tem 6 mil reais para pagar essas tarifas tá bom então recapitulando lá a tarifa de avaliação do imóvel a tarifa jurídica né que é a avaliação jurídica de toda a tua documentação às vezes troca o nomes um pouquinho mas é isso o iof tá e existe uma outra tarifa que é a tarifa administrativa essa não é paga de início né essa você vai pagar ela mensalmente no valor da sua da sua das suas prestações é em torno de 25 reais então isso você claro não precisa ter esse dinheiro você vai ter é, para pagar à vista você vai pagar mensal mas faz parte do valor financiado que às vezes as pessoas colocam lá, deu 350, e daí você, poxa, legal, coube, mas não é 350, é 375, porque 25 existe na tarifa administrativa também. Bom, fora essas tarifas, eu quero que você também anote que vai ser necessário acrescentar no seu, no seu financiamento, que não é uma tarifa, né? Nós, nós propomos a falar aqui no vídeo. É, a, sobre as tarifas, mas é preciso você saber que no financiamento e na parcela que você vai pagar mensalmente, que existe os juros, né, que o banco cobra, que você vai assinar no contrato inicialmente, existe a correção monetária, mas existe aqui, além dessa tarifa administrativa, eu preciso dizer que, óbvio, existe aí o seguro, o DFI, que é um seguro de defeito de fabricação e nada a ver isso que eu falei. Bom, seguro DFI, que tem essa sigla, muitas pessoas não sabem, na verdade são danos, né? danos não defeitos, são danos físicos ao imóvel. Você precisa pagar mensalmente, porque como este imóvel ele ainda não é seu, ele é do banco, você está pagando ao banco, é uma mensalidade até a quitação, é preciso caso você quebre a parede, caso você destrua o imóvel, caso o banco precise recuperar esse imóvel, é preciso você pagar esse seguro para que quem é o dono do imóvel possa, que é o banco, possa refazer caso tenha alguns danos. E o outro seguro muito conhecido que é preciso, é obrigatório, gente, não é opcional, é obrigatório ser feito no financiamento, é o MIP MIP, é um seguro sobre morte e invalidez permanente. Caso você tenha este problema, vamos torcer para que isso não aconteça, isso é muito triste, o banco, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir é, pagar as prestações, é acionado aí esse seguro para que ele possa pagar ao, ao, ao banco é, o imóvel que você é, né, comprou e teve, infelizmente, esse problema. Então... São essas as informações importantes que vocês precisam. Ah, já ia esquecendo, existe uma outra, uma outra tarifa cobrada em os bancos que eu pesquisando lá, muitas pessoas não falam, você precisa saber que é o seguinte, justamente sobre, essas, sobre as, os seguros, que é o, o DFI e o MIP, que você precisa pagar, não é obrigatório você assinar este, este seguro no banco que você está financiando, tá? Tá? Você pode trazer e pode contratar uma outra empresa para justamente no financiamento você apresentar é, e, e conseguir o financiamento. Não existe assinatura de financiamento sem esses dois seguros. Eles são obrigatórios, mas não são obrigatórios no banco. Você pode trazê-los de uma outra seguradora. Porém, porém, óbvio que para o banco... É, avaliar esta empresa que você está trazendo aí existe uma tarifa óbvio que o banco não vai dar mole né de 100 reais que é de avaliação e isso ninguém avisa obviamente que você também vai precisar ter mais de reais porque vai ser cobrado assim que você apresentar vai ser debitado na tua conta bancária tá bom gente são essas as tarifas basicamente tudo que eu pesquisei são essas as tarifas que você vai precisar pagar eu não entrei nesse vídeo falando sobre todos os custos, né? Sobre registro, sobre cartório, um monte de coisa. Vou fazer um outro vídeo, senão fica muito grande. E a gente pode abordar aí um resumão do vídeo de hoje, um resumão e aí de um próximo vídeo que eu vou estar tá fazendo e postando aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, gente, vamos lá. Ajuda aí o Guimarães a crescer na comunidade, o canal a bombar. Clica aqui embaixo em gostei do vídeo. E se você também gostou do conteúdo não deixa de ficar informado então clica aqui embaixo em inscrever-se e aciona o Sininho para sempre que eu postar um vídeo novo você recebe em primeira mão essas informações um grande abraço um grande abraço vou ficando por aqui até mais até semana que vem tchau tchau